Só, rapaz. Deixa eu ver se ele tá bonitão ali, ó. Tá todo bonitão. De nada. Aí, ó. <risos> todo bonitão. Beleza. Olha, você já tá aqui na minha Olha tela. Olha a camisa, ó. Olha aqui. Que, que, abre assim pra gente ver aí. Criador de Curió soberano, choite. Esse é o cara. Aí, mandei fazer. <risos> Olha. Beleza. Deixa eu dizer formalmente pra você o quanto uhum. que para mim é um prazer, um privilégio recebê-lo aqui no meu canal. Quero dizer que você seja bem-vindo aqui ao nosso humilde canal e espero que você seja muito bem tratado aqui e será, tá bom? Quero te dar boa noite e te agradecer desde já pela, pela sua, pela sua é, disposição de ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Boa noite para você. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Zé, tá está participando do seu canal, é, Pássaro Eletrônico, falou? E a galera tudo aí que está, vamos escutar hoje, um bate-papo. Pois é, rapaz, tem aqui uma galera já tá dando aqui boa noite para você e para todos aqui, mas uhum. antes de tudo, eu quero colocar uma pergunta para você aqui, já para a gente começar a conversar. Ô Zé, Fala. deixa eu começar na época dos carburadores, na época antiga, eu vou começar a falando das épocas antigas dos carburadores, quando eu comecei com um vitrolinha ainda, tudo. Deixa eu, eu te perguntar aí. isso aí, deixa eu te perguntar exatamente uh -huh. isso, eu quero te perguntar como é... foi o teu começo, como foi que tudo iniciou na vida desse grande criador? Fala para nós aí. Então, é, eu comecei com aquelas vitrolinhas, né? Vitrola Philips, aquelas vermelhinhas, que o, o Antônio Carlos de e me fez para mim, me equipou ela tudo certinho, aí... é... é com arame ainda, era com uma aspiral arame lá, e partia, voltava, e comecei desse jeito, criando, com uma feminha só, e não tinha macho também, mas aí eu fui pegando uma feminha do Antônio Carlos, não deu certo, e foi desse jeito aí, aí eu passei por, por um toca-fita Hotstar já, certinho alto reverso do Paraguai e um, um time já também antigo uns time daqueles de, de botãozinho sabe zé aqueles time onde parava cortava não é igual esses esses novo agora né onde parava já cortava se parava no, no T parava no T onde parava no T no T até parava no T cortava Aí, um quando no cortava, meio. Aí, quando voltava, voltava no, no mesmo lugar. Então, os passarinhos tinham que ser muito bons para fazer a entrada de canto é, naquela época. né? Naquela época lá, era tudo, tudo mais difícil para começar. Ô, Choite, é... antes de tudo, rapaz, eu quero apresentar você para todos os que estão aqui nos vendo nesse momento. Eu quero falar que você é o Roberto Choite Condo, aí de Herculândia, dono do criatório é o Criatório Soberano, um criatório profissional, um criatório comercial de Curió. Você é um dos caras que já criou a maior raça de Curiós que já foi soltado pelo Brasil afora aí. Aí a gente pode falar aqui ó, de Soberano, a gente pode falar aqui de Príncipe Negro, Olho d'Água, é, Camponela, né? A gente pode falar de é, Imperial, né? Melodia, Trianon, é, Danúbio... Olha, é uma infinidade aqui, ó, Soberano e também tem a, o Pilão, é o Bigodinho, foi um pássaro que foi seu também, o Iporã, Faraó, rapaz, o que, que é isso, rapaz? Eu queria que você falasse para essa galera aí, como foi que você começou, você está falando aí do encarte, você está falando aí dos aparelhos que você começou a tocar para os teus filhotes, mas eu quero é saber como foi que você começou... O garimpo com esses pássaros, ou com alguns desses pássaros aqui que eu falei, e eu não falei nem das fêmeas que você já teve, que foram muitas, né? Muitas fêmeas boas. Fala pra mim como foi que você garimpou esses pássaros aí. Ah, o primeiro que eu comprei mesmo, que eu adquiri, foi o Soberano, né? O primeiro de tudo, Soberano. Depois eu peguei o um Melodia, que já tinha passado um Soberano. Eu tinha comprado outro Soberano da turma também, e da turma de Tupã ali e levei para os caras de Prudente, num rolinho que eu fiz lá, e lá saiu o Melodia, aí eu fui e busquei o Melodia, eu achava que dava certo no cruzamento para mim, aí fui lá e adquiri o Melodia, 17, aí é onde que deu os resultados também, né, eu já fui lá para pegar o Melodia, depois eu fui e peguei a irmã dele, que é a Joaninha, a, a, a, a, a Joaninha, peguei a Joaninha, é. e, o, e o Melodia, o Melodia era um passarinho, que o Honda tinha comprado na época, aí voltou para trás, porque ele tinha um probleminha na entrada, né? Mas só que o resto era bom de canto, passava bem canto, tudo, uma voz boa, aí eu fui lá e falei, não, eu tenho que comprar esse passarinho aqui para mim. Aí fui acabei comprando ele também lá. Agora o pilão não, o pilão era do... do era do César, lá de, de, de... César... Não, acho que é César... é Júnior, Júnior de Cascavel, mas estava na mão do César. Aí chegou aqui em Tupã, para o Ercílio de pilão. Aí o Ercílio tinha vendido lá para o rapaz de. O o, o o finado Carlos, por missão. Aí eu falei: eu vou ter que buscar esse passarinho, por causa da voz e repetição que ele tinha, né? Era um passarinho que tinha uns probleminha na, na entrada também, e dava uns problemas, mas o resto era claro. Passava bem canto, tudo. Aí eu fui adquirindo os passarinhos. E fui atrás de fêmea também, Zé. E aí já fui atrás de mais fêmea também eu tinha que pegar a fêmea, né? eu tava já com um, um, um, uns passarinhos ali, ó. Deixa eu ver as, as, as fêmeas que eu tinha na época já. Ó, eu tinha pegado a joia do Darcio, a pratinha, a soberaninha, soberaninha, a bico branco, que é a raça do bico branco do Darcio, é, a maninha, que já é a raça minha mesmo, por trás depois, né? A Tilin que era do Juvenso, Aí já saiu a 011, que era do Darso, que eu peguei dele. Anel de Ouro, do Ferrete, Babalu, Caissara, lá de Santa Catarina, que tinha um intermediário para me pegar umas, umas fêmeas lá. Era o senhor Osni. Ele pegava e trazia de lá para mim. Então ele trouxe umas par de Caissara para mim. E umas fêmeas boas também. Ele trouxe o Viola. Você não falou. Enchoito, o, o Osni, você tá falando do Osni, o que tem escola de canto? Eu não sei se ele tem escola de canto, eu sei que é o Osni, um gauchão. Ele vinha com as caminhonetonas da casa antiga, aqui, então ele fazia o intermediário lá para mim e trazia essas fêmeas para cá. Aí até comprei o violinha dele, um passarinho muito bom, filho do Viola, ganhador de, de, de, de, de torneio para lá. É, tinha uns probleminhas também, mas cantava bem, repetia muito. Deu muito bom resultado também. Tirei bastante fêmea para me segurar dele. É que eu segurava as fêmeas, né? Ia segurando bastante fêmea. Aí criei com a Madrona, a 103, onde deu bastante passarinho, que veio lá de, de Piracicaba, a tá turma ali. Ah, peguei a Cajair, que é lá também, de, lá de baixo, que tinha sangue dominique. A Mirage, que é a da raça do Pinho, que a raça da Riquinha. A Pombinha, também, que é do Mazale. Tieta, Tieta, a Joaninha, a Joaninha que é a irmã do, do, do Melodia, também. Forrozinha, essa fêmea deu muita, muita, muita qualidade. A Seta, essa fêmea também deu o bom, que é da raça dos caras de Paraguaçu Paulista. Safira, raça do Darcio, Pico Branco. Estrela e Viola. Aqui, essa ó, estrela é, é a 002? E Hã? Essa estrela é a 02 ou é a, é a estrela 11? Não, é aquela lá, a estrela 11, já que eu falei pra você A estrela 11 Aí eu já tirei bastante fêmea dela, né? Aí, então, essa estrela aqui, ó Já era filho da estrela 11, passado viola O viola que vem de, de Santa Catarina O violinha que era do Duas do você tá falando Oi? de Santa Catarina, rapaz Eu me lembrei de um grande amigo seu, um grande fã seu Ele gravou uma mensagem pra você, você quer escutar? Olha aí, ué, pra escutar. Vou aí. colocar aqui pra você ouvir, ó. Escuta aí. Ah. Deixa eu ver se toca aqui pra você escutar. Pera aí. Deixa eu botar aqui bem alto aqui, o áudio aqui, ó. Ó, escuta. Vou colocar. Rapaz, para fazer essa entrevista aí com o chão que aí que o Renato não quer agora de novo. Não, Renato! Renato, faço o que é! Olha aí o que, é que ele mandou pois falar é, para você, rapaz. Onde, rapaz ah? ele, com ele, com você e tantos outros. o que ele mandou falar para você Deus aqui, ó, o Renato, rapaz. rapaz. Gente boa demais. Renato, rapaz. gente boa. Tem umas é, lives é, aqui. Tá e... tá hoje está hoje com né? Tá é, moldado. rapaz. <risos> ô, ô Xoite, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Para mim é um prazer é. muito grande, como eu te falei, estar com você aqui no canal. E tudo que você está mostrando aí são raças de curiosos que. A maioria já morreu, a maioria já não existe mais, correto? Aham, uhum, uhum. Agora você também vai me falar dos quais você tem hoje. Porque senão dá uma impressão, rapaz, dá uma impressão que Curió é pássaro de velho, é pássaro de pessoas velhas. E não é isso, Sim. e não é isso, rapaz. Eu quero que fique claro isso e você vai me ajudar com esse, com esse ponto, eu quero que o Curió passe a ser curió, passe a ser de, de pessoa jovem, de garoto de 17, de 18 anos. Tem que botar o pássaro curió em evidência, rapaz, como tal tá o coleira, como tal tá o Trincaferro, botar o Curió também. Concorda comigo? Sim, senhor. E o que é que você tem feito aí com a raça de hoje para colocar os curiós em evidência? Ah, eu tenho um pouco da raça da Cristal que eu fui buscar, né? E fui buscar em Assis esse, é, deram resultado também, tem um passarinho muito bom que está lá em Casca, Cascavel, está é, lá com o senhor lá, de Cascavel, é, sou, sou, sou Irineu, acho que é Irineu o nome dele, esqueci agora, perdi a memória, mas um passarinho bom, canta suave, gostoso, tudo. É, tem a, a, a descendência das estrelas ainda, tá dando de fiote bom, eu passei uma fêmea o Vitor. Já deu fio fiote bom com o Vitor de, de Magé. Deixei uma com o Ivan em Assis também. É, tem umas, tem umas cruz aí. Tem bastante ainda. Tem a raça da Popozinha. Olha só. E esses o, aí eu, eu, bom, então, né? porque, esses seja, são dois. Então, esses aí Eu bom. falei para você, né? É, porque eu falei para você, né, que eu tô montando um plantão mais pequeno, porque eu tô saindo do comercial, né? Já tá quase zerado. Está quase zerado. Tá faltando um negocinho pequeno lá para mim sair. Então, eu vou criar um pouquinho só, só para brincar, vai, e, e brincar no torneio, se eu fizer alguma passarinha bom, eu acho que eu vou fazer ainda para levar no torneio. Se, se Deus quiser, eu vou levar no torneio um passarinho ainda para apresentar, mas tem que ser bom, né? Porque se levar um, um negócio meio ruim, é, é ruim. Então, hum. vou apresentar logo um bom de Vamos ver o que vai virar. Oxô, é. só para passar a informação correta, fala para mim hoje é. como é que está a tua situação... Com o teu criatório. Hoje você tem um criatório comercial, você está para se tornar comercial. Como é que está a tua situação nesse sentido para passar para o público aqui a informação correta? Não, o meu eu estou virando amador, Zé. Eu tô saindo do comercial, já tá quase zerado para entrar no amador. Vou ficar no amador. É, só que vou criar no nome da minha mulher agora. E eu já mandei o Maurício lá do Marido para me previdenciar, providenciar, né? É, o, o Amador, para mim, que tá em ativo ainda, é, porque não tá, o meu não tava fechado, tava em ativo, então, tô saindo, eu tô saindo do comercial, porque é muita burocracia hoje, lá, Ixi, é demais, é demais, e eu tenho que ficar toda hora pagando, né, a turma para fazer uma nota, para fazer tudo, para mim, é tudo difícil, e o tempo também, né, Zé, o tempo agora,